Meu irmão Giovanni, é, é, relacionado a, ao que o senhor falou aí, de aniversários, estudos que tem de campanha, essas coisas, eu fiz é, um bom tempo, parte em Casa Amarela, e depois eu fui é, chamada para ser vice-secretária da campanha Imandacaru, que é uma congregação adjacente. E eu me lembro, irmão Giovanni, que até nos cultos de doutrina era muito difícil ir um pastor, muito difícil escalar um pastor. Nos cultos de domingo era muito raro ir um pastor de fora, e nos aniversários era uma dificuldade para as pessoas pedir para eleitores, porque quê? O Mandacarum é uma igreja bem pequenininha, e para eles acho que eles não valorizam muito igreja, igrejas pequenas. Né? Já a Casa Amarela é a igreja mãe, é uma igreja grande, né? a igreja polo, aí eles mandam né? os pastores, é, né? que tem peso, para ministrar. E eu acho isso muito errado, o tempo que eu passei em mandar garu, eu passei cinco anos em mandar caru. depois eu voltei para Casa Amarela porque chegou o meu tempo lá, mas eu vi muita coisa, irmão Giovanni, muita coisa mesmo. Eu, para mim, passei por algumas também, viu? Passei muita humilhação. Hoje, irmão Giovanni, eu não quero mais nada na igreja. Eu só gosto de fazer cantar somente, viu? Mas é, já fui secretária, vice-secretária de campanha, secretária de união. E essas coisas, irmão Giovanni, eu não quero mais. Porque as pessoas é, julgam muito, a gente e nem procura saber o que foi feito. Né? Eles tiram, arrancam sem saber nem o que foi que aconteceu, não escuta nem o outro lado, só escuta quem está em cima. Serva de Deus, a paz do Senhor, olhe, o seu depoimento, ele reflete uma realidade triste, irmã, com relação aos cargos e funções da nossa igreja. Hoje, domingo, né? Hoje domingo, dia 11, eu encontrei na feira algumas irmãs dirigentes, ex-dirigentes de círculo de oração aqui em Garanhões, e elas falavam a uma só voz que entregaram e não querem mais nem saber de ocupar cargo enquanto tiver essa direção na nossa igreja. Eu tenho amigos presbíteros aqui, que inclusive foram presbíteros, foram, foram auxiliares e diáconos na época que eu dirigi algumas congregações, e alguns deles dizem assim, irmão Giovanni, olha, se eu soubesse que eu ia descobrir tanta carniça, tanta podridão, eu iria ver tanto gestor, como daqui de Garanhuns, por exemplo, não é? tanto gestores como alguns vizinhos aqui na, na região, um traindo o outro, um enganando o outro, um se acovardando com o outro, um com inveja do outro porque o outro prega melhor do que ele. Não é? Eu não queria deixar de se auxiliar, irmão Giovanni. Presbíteros que dizem isso, irmã. Entendeu? Então, é, é, essa, essa gestão da nossa igreja está fazendo com que as pessoas percam o prazer de trabalhar na casa do Senhor, ocupando alguma função. Por quê? Uma serva de Deus aqui da nossa igreja, muito sábia, ela me disse o seguinte: Irmão Giovanni, nós cultuamos e servimos a Deus com alegria, enquanto nós somos membros, não temos função nenhuma na igreja. A partir do momento que nós ocupamos alguma função, algum cargo, a gente é visto como um empregado, como escravo, não é? E como um, como um qualquer, ou seja, como uma pessoa submissa, aos descalabros e aos desmandos desses gestores doentes, como a presidência da nossa igreja e muitos, como estão aí nessas cidades, como vez ou outra nós citamos, a exemplo de Garanhuns, de Palmares, não é? a exemplo de, de, de Paudalho, de Caruaru e outras, são homens que pisam literalmente no pescoço das pessoas. Então, irmã, isso está desestimulando as mulheres e homens de Deus não é? Ocuparem os cargos na igreja. Porque são tratados como se fossem lixo, não é? Por esses homens doentes, essa geração de obreiro apodrecido, doente, homens desviados, muitos, inclusive.